E agora estamos aqui na Quinta dos Açores. Vamos provar aqui os lados da Quinta dos Açores. É aqui que é fabricado com leite natural. Vamos lá ver. Dona Amélia. Dona Amélia, que já é graciosa, com o que esperimos. Veja o caramelo, o café. Que já da vira franca, after eight. After eight, espera que eu vou. Já, Nathan Mourão. Isto é a chinelilha. Espera que comenta. Quisermos lado ou não? Só para ir lá além de Nathan Mourão. Nathan Morango. O que é isto? Os de café dos Açores. Boa tarde. É este aqui do gelado de café dos Açores, como é que é isto? É este aqui de baixo, que é um bocadinho. Que... Não é, pode, pode ser mesmo. Que é... aqui os, os típicos de vocês, qual é que é este aqui? E... São as três cajadas, a cajada da de, de Vila Franca, que é tradicional de São Miguel. A cajada de Franca? A da Graciosa e a do Namela, que é tradicional de cá. E agora temos também o café dos Açores. Ah, são esses quatro é que são os, os, os tradicionais aqui, não é? Sim, esses é os mais tradicionais. Qual é o preço ah. das bolas? Uma bola são dois euros, duas bolas são três e três bolas são quatro. Que é nata morango é é é e queijada graciosa. Sim. O que é que pode ser que tem em topping. Tem é calda de chocolate, caramelo e morango. Como é que tem aquelas bolachinhas que não tem em cima, não tem nada disso? Tenho biscoito moído e amigo. Não, não é necessário. Vou okay. buscar, buscar o cartão. Vou buscar o cartão. três bolas com o topping bolas fazer e temos aqui a conta. Ora, duas bolas a três euros, cartão. Três bolas fazer euros cartão. Vou fazer o cartão. Vou fazer o cartão. É bom. É bom, foi E o baixo também é muito bom. O que é muito bom. Aqui na quinta. Quinta dos Açores. Quinta dos Açores. Com agarrada à colher. Aqui o cortópinho da amêndoa. Vamos ver se esteja. Também deu torrada para tipo caramelizada também é muito bom aqui temos a vista ali do Mundo Brasil também fizemos o um vídeo lá veja o vídeo também do Mundo Brasil e viemos aqui também comer uma refeição veja também esse vídeo está aqui o link na descrição e agora o café este está do fundo, do fundo, sabe o café? Está feito? Estavam bons. Estavam tá, tá, bons e. o que, é que tinham gostado. Então, até mais. obrigado, tá, tá. E...